E Leandro Fonseca aqui trazendo duas técnicas para você recrutar mais pessoas pela internet e até mesmo vender produtos e fazer outros negócios. Mas o mais importante é você entender que existem diversas técnicas para recrutar e vender produtos pela internet. Porém, existe a técnica dos profissionais e a técnica dos amadores. E tudo que você vai aprender neste vídeo é separar os amadores dos profissionais e Quero te dar uma dica muito poderosa. Quem tem resultado é quem é profissional. E eu sou profissional da área de marketing, sou formado, sou mercadólogo, a minha formação acadêmica tem um Master Business em Gestão Estratégica de Negócios. Tive vários negócios, fui servidor público municipal, estadual, federal, fui CLT, office boy, e hoje eu aplico essas técnicas que eu ensino no meu canal do YouTube para todas as pessoas e tenho certeza absoluta, convicção 100%. Se você aplicar tudo que eu tô te ensinando ao longo aqui da nossa jornada, você vai ter resultado sim. Como é que você faz para aplicar? Assina é, o meu canal, é, te inscreve no meu canal, tem um sininho aqui, notifica. Para quando eu fizer um vídeo de como você vai aplicar essas diversas técnicas, você vai ser notificado. Dá um joinha para contribuir aí, que eu consiga continuar. A, é, construindo mais conteúdo, assim eu sei que você está gostando, e escreve aí algo que você achou que é interessante, ou algo que você gostaria de saber, que eu vou ter o maior prazer em construir um vídeo para você. E eu sei, eu sei que você deve estar tá pensando, nossa, eu já comprei algum curso de marketing digital, eu já vi diversos cursos e nada deu certo. Por quê? Porque não existe milagre. Provavelmente é, a fórmula recrutadora de 24 horas e não sei o quê, aperta um botão, isso não existe. Não existe o um botão milagroso. Não existe a dica matadora que vai resolver o teu negócio de marketing multinível, não. Existe processo de gente profissional. E é isso que você precisa entender. O processo para você se tornar um profissional. Não é nada muito complicado, mas é possível de você aprender. Então você precisa mudar a mentalidade. Aprender com quem tem resultado, aplica e sabe o que está falando, ok? Bom, vamos lá. Existem basicamente duas formas de você recrutar pela internet. E as duas que eu vou falar agora é sobre campanhas. Você precisa entender uma campanha e você precisa colocar ela no ar a rodar. E essas duas formas são campanha orgânica, a campanha que você não paga e a campanha paga. A campanha que você paga para o Google, para o Facebook e outras diversas plataformas. tá? Eu iniciei recrutando pessoas com campanhas orgânicas. Como que eu fiz? Anota, pega papel e caneta e anota isso. Eu identifiquei grupos no Facebook, eu construí uma página, fiz uma página para mim, uma página um site, né, um site onde explicava algumas coisas, e eu identifiquei esse público dentro de um grupo. E identifiquei os problemas daquelas pessoas, elas estavam lá porque elas estavam buscando algumas soluções. Eu identifiquei, e eu construí uma headline, uma chamada para ação, e eu falei sobre o problema delas, e falei como eu estava resolvendo o meu, e coloquei um botão, um call to action que a gente chama, para entrar em contato comigo. Então, isso fez com que as pessoas é, lessem aquele conteúdo e, e chamasse a atenção e elas apertavam no botão e entravam em contato comigo, ou pelo WhatsApp, ou até mesmo pode chamar pela, pela, pelo chat do Facebook, por exemplo, e aí você vai conduzindo a conversa. Isso é a forma orgânica, funciona. Eu não estou aqui para te para construir a campanha contigo, isso eu vou fazer em outros vídeos, mas você precisa entender esse passo a passo, orgânico, funciona, dá muito resultado. E também fiz a campanha paga, a campanha paga, ela te dá muito mais velocidade, é muito melhor, né? dá mais velocidade, traz mais gente. Então o que, que eu fiz? Fiz uma campanha, né, com um, determinado, um uma determinada segmentação, público, é, dor das pessoas, das pessoas o, o que eu resolvi o que eu estava resolvendo e o que ela podia ganhar com aquela solução que eu estava oferecendo e elas entram em contato comigo e eu vou lá e mostro o pro, o, o problema dela mais uma vez e mostro a solução que eu encontrei para mim e simples assim porém existe uma metodologia existe um passo a passo que funciona tô aqui para te falar que funciona portanto se você quer continuar se você quer saber mais aí te inscreve no canal aciona o sininho comenta compartilha com a pessoa da tua equipe que você quer ter resultado com ela e juntos a gente vai construindo. Eu tenho certeza que nós, eu, você, todos nós juntos, nós vamos construir coisas muito grandes, porém aplicando a forma correta e adequada pelo tempo necessário. Tamo junto!